Joana Coutinho, desde el norte del país de Brasil, de San Luis de Marañao, es profesora de ciencias políticas en la Universidad Federal de Marañao, coordinadora del grupo de estudios Hegemonía y Luchas en la América Latina y del núcleo Praxis. Le damos la bienvenida, Joana, bienvenida al Infoclaxo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Ah, muchas gracias, Gustavo. Bueno, espero poder contribuir un poco... Eh, com esta questão que nos é tão cara em Brasil, não? Que é a questão de violência e uma violência institucionalizada, principalmente sí. quando pensamos no governo de Bolsonaro, não? Tal qual, tal qual, Giovana. Aí nesse caminho, digo, evidentemente, o <coughs> assassinato de Mariel Franco é um hito não somente terrível, que desnuda este, parte de esa violencia que después se ejerció <coughs> con mucha brutalidad también durante el gobierno de Bolsonaro. A cinco años de ese asesinato, eh, ¿qué reflexiones te trae eh, el asesinato de una militante, luchadora por los derechos, eh, en lucha en contra de las desigualdades, una mujer negra? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te trae como reflexión a cinco años? ¿Qué cambió? ¿Qué que empeoró? ¿Y qué implicó el asesinato de Mariel Franco? Porque fue Mariel Franco, pero también entiendo que fue un gran símbolo de callar las voces de gente que luchaba para tener voz y darle voz a otros, ¿no? Y otras. Bien, a empezar, eh, Mariel Franco es un símbolo, ¿no? Porque primero mujer, joven, Uh, militante e com muita, muita coragem, porque enfrentou, eh, não somente ela, mas eh, seu grupo, o uh, crime organizado em Rio de Janeiro, não? Empieça por aí. Mas por que matam a Marielle Franco? Creio que é a questão principal, não? Porque era a voz em parlamento, é vereadora e muito competente, muito atuante, muito atuante em las favelas eh, de Rio, pero mais do que isso é pensar como tratamos os militantes de los derechos humanos em Brasil, não? Marielle não foi lá primeira e depois de Marielle eh, também tínhamos eh, casos como de Bruno Pereira em Uh, que também foi brutalmente assassinado. Não? E para isso temos que entender um pouco antes de 2018 e depois de 2018 até uh, 2022, não? Que em com as organizações, uh, mas uh, como posso dizer, com uma organização mais formal da direita em Brasil que começa em 2014 com a eleição de Dilma Rousseff por seu segundo, segundo mandato, né? e que mobiliza uma parte da elite brasileira e da classe média de uma forma brutal. Né? Porque, mira, que o governo de Dilma não era um governo eh, com um programa estritamente da esquerda, com grandes mobilizações populares, que creio que esse um problema central para nós outros, ¿no? uh, mas algumas conquistas de direitos de las mulheres, de los indígenas, uh, com programas de assistência ou programas que atendem a necessidade da população brasileira, incomodava muitíssimo uh, uma classe média que eu penso sempre, é um, um, uma camada que tem medo de perder aquilo que nunca... nunca... Nunca teve, né? Nun, nun, é, é uma questão de estudio mais rigoroso para entendermos por que este apelo é tão forte, não? Né? En ese sentido, aí, Joana, aí, podríamos, é... podríamos pensar que hay uma clase media que se vê mais reflejada em eh, suas lógicas. <risas> con los sectores de mucho poder adquisitivo, muy poderosos, de mucho dinero, en vez de mirarse en el lugar en el cual están parados? ¿Y eso genera una identificación falsa? No creo que sea falsa, pero creo que no es lo suficiente para entendermos lo que pasó acá, ¿no? Eh, creo que en general hay una... una claro, la, la cuestión de la ideología, ¿no? Están acá, más piensan como si estuviera mucho, mucho al lado de donde están, pero también porque en el gobierno, los gobiernos del PT en este primer momento, la clase media se sentió que perdía espacio para una clase popular o de trabajadores, trabajadoras, Uh, que todavia não havia alcançado este patamar na sociedade brasileira. Eu vou tentar explicar-me melhor. Não? Sim, sim. Uh, por exemplo, eh, os programas de inserção social, que todavia, em minha visão, eram tímidos, mas com um efeito. Uh, muito grande em uma camada da população, não? Erros delas empregadas domésticas que acessam lá a universidade, Claro, é muito lindo. Erros de los campesinos que agora são doutores, enfim. Aí uma série de medidas que eh, vou a dizer é tímida, pero com um efeito muito grande em uma sociedade como lá no extra que foi marcada pela esclavatura durante muitos anos não é uma dificuldade que temos que romper acá mas mira Marielle Franco e também Anderson Gomes nosso motorista quebra ou tenta quebrar digamos com esta lógica de la sociedade brasileira e por isso incomoda tanto, né? Ou incomodava, bom, bueno, continua a incomodar. En ese en sí. esa lógica de incomodar y en el convencimiento de sectores eh, que que no sé si necesariamente estaban enmarcados en la derecha, pero empezaron a enmarcarse en las lógicas de derecha y de ultraderecha. Primer factor, como para Joana, para que nos ayudes a pensar. ¿Cuánto colaboraron los sectores religiosos evangelistas, en muchos casos, en conformar eh, más poder hacia la ultraderecha en Brasil? Bueno, Gustavo, es necesario pensar... Bueno, no me gusta mucho colocar como si fuera solamente los evangelistas, ¿no? Que nosotros llamamos acá de neopentecostales. Sim. Sí. Pero también una parte de la iglesia católica que tiene una um grupo pentecostal muy fuerte, ¿no? Y sí, claro, una ideología que passa todo el tiempo dos ideias eh, que que a la población más mais pobre, ¿no? Eh, primeiro dele empreendedorismo. Todos são grandes empreendedores e tal, que é muito baseado em teologia eh, dela prosperidade, não? Eh, Isso é muito forte, pero creio que não explica todo todavia, Porque este, eh, la, la questão religiosa toma ele espaço quando nós outros que somos eh da esquerda ou progressistas como queiram abandonamos um pouco este trabalho que vou chamar de trabalho de base, não? Que era que a Marielle, não? Um trabalho de base, atuante, presente las questões da população, uh, não era na uma, uma ativista em eh, escritório, não? Eh, Tinha uma vida ativa, eh, coerente, muito forte. Como também Bruno, o caso de Bruno Pereira, não? Além que estava em la defesa das de causas de los indígenas em Brasil, que é um problema seríssimo, não? Uh, se pensamos na uh, política del governo Bolsonaro, e isso comoveu todo o mundo, de um genocídio de um de pueblo indígena, os Yanomamis, uh, esta lógica que, enfim, é muito dura e que necessitamos encará-la com, com muita energia, com muita força, eu penso. Joana, en, en todo este recorrido, eh, nosotros vimos y hablamos en varias oportunidades con respecto a las lógicas de la fake news, eh, la utilización de medios digitales para convencer a sectores de, de la población, eh, las fake news eh, en, enmarcadas también en las lógicas del loufer, o sea, la utilización de los medios de comunicación, la justicia para encarcelar, concretamente, proscribir, bloquear la participación de algunos dirigentes eh, políticos. Eh, ¿Cuál piensas que fue el impacto de esas lógicas de las fake news, del uso de las redes sociales para la construcción de sentido, eh, eh, sobre todo de la derecha o de la extrema derecha? é muito importante porque lá direita aí lá extrema direita aí em Brasília aprendeu muito rapidamente a utilizar estes meios de comunicação que nós outros todavia não sabemos não utilizar completamente agora em Governo Lula aí um setor para cuidar de comunicação digital é muito importante porque mira a potência de las notícias falsas é muito grande e atinge principalmente um grupo com mira não sei se somente este grupo, pero com muita força porque eh, quem são os responsáveis por transmitir las mensagens não é o pastor eh, uma persona que tem um respeito em la comunidade então isso é es muito potente muito potente temos que saber como utilizar los meios se si não sabemos utilizar a técnica creio que não é necessário utilizar de falsas notícias pero desmentir as as notícias que são que são falsas não aqui em Brasil é impressionante como a notícia ela se se há esta esta palavra em espanhol se arrastra? No, a ver se alastra, que tem um espaço muito grande e muito pouco tempo não e que é difícil, pero é muito necessário encarar com muita seriedade este tipo de comunicação é que abre ele pastor, por exemplo, eu falava da Igreja Católica, há um canal eh, da Igreja Católica em Brasil que é muito poderoso e habla muito, muito em sério com na parte dela população e muito rapidamente, não? E são eh, as ideias mais conservadoras. E mira que em momentos de crise, creio que criamos uma, como uma, uma capa de proteção a buscar algo que nunca, eh, nunca houve na história. Não? Então, por exemplo, a história de uma família, que é uma família tradicional, perfeita, bonita, e que não está muito longe dela, verdade, ela constituição delas famílias, não brasileiras, por exemplo, que é composta em uma boa parte por mulheres, mulheres e seus, e seus filhos, não? Então se é muito de um, de Weberiana diria que há um, uma construção de um tipo ideal de família que está muito longe da realidade Pero, não, porque o governo PT é contra a família, a constituição da família e tal. E isso, bem, com um governo como foi o governo de Bolsonaro, nos quatro anos, insistindo uh, permanentemente neste ideal não? que é a construção do mito de la família, de la nação. Uh, que é como o fascismo, não Eu não diria que não houve um fascismo institucionalizado em Brasil, correríamos o risco se uh, Bolsonaro houvesse sido eleito, mas não. Uh, mas havia aí, todavia, um processo que por antes, se chamaria de fascistização da sociedade brasileira. Y en ese camino. La, la, la, derecha, la derecha hace un trabajo diuturnamente para eso. ¿no? Y en ese camino, Joana, eh, ¿cuál es. Eh, cuál es eh, a ver, ¿cómo colaboraron en esa construcción los sectores de la ultraderecha organizada. Pienso rápidamente en eh, Steve Bannon y las relaciones con eh, Bolsonaro. Digo, ahí, por ejemplo, vemos una imagen, ¿no? Bolsonaro reunido con este eh, ex asesor de Donald Trump, algo así como eh, líder de la lógica ultraderecha que también apoyó al sector ultraderecha en Italia, en España, digo, en diferentes lugares. ¿Cómo colaboró la lógica de internacionalización de la extrema derecha en el poderío de Bolsonaro y su llegada al poder? Bueno, creo que es muy es muy importante tu pregunta, Gustavo. Yo no sé si yo voy a saber responder, contestarte con toda la precisión necesaria. Creo que es muy importante porque es un modelo... Diferente não? De, de lo que passou em Los anos eh, do século XX. É um fascismo do século XXI que tem muitas delas características do del viejo fascismo, mas há algo inovador, se si podemos eh, dizer assim. Eh, um de é a internacionalização de la, de la derecha, não? Eh, não é um movimento. Bom, todavia nunca foi tão isolado, mas a questão, por exemplo, de questão nacional, que era um peso muito grande, não podemos pensar, ou não pensam na questão nacional, de la defesa de lo nacional, é o contrário, não? O governo Bolsonaro com a ideia que Brasília a de todos ou algo parecido com isso, foi o governo entreguista em todos os sentidos, não? de la privatização, de... enfim, é, é um tema muito muito importante, muito caro e lá a influência é muito muito presente todavia, não, quando é interessante porque Los, los nazifascistas em Brasília, em eh, Brasília, há um trabalho de uma antropóloga que mapeou mais de 300 núcleos eh, nazifascistas em Brasília. É muito expressivo, não é? É pouca coisa. Uh, mas o interessante é porque estes grupos... Uh, não seriam aceitos em um partido nazista de Alemanha, por exemplo, né? Claro. tem os rasgos latino-americanos. Tal cual. claro, claro, sí, se entende, em en esse sentido, uma internacionalização, mas com lógicas lo locales. Eh, que, que permite seguramente entrar con más fuerza en algunos sectores. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo sucedido en enero, eh, sí. de ese intento de, de golpe contra el gobierno de, de Lula da Silva. Eh, ¿En qué quedó todo eso, Joana? No me refiero necesariamente a la causa judicial, sino eh, ¿cuáles son los márgenes de acción reales que entiendes que puede tener el gobierno de Lula da Silva cuando los primeros días de enero eh, hubo su intento de golpe tan concreto que terminó tomando los principales espacios democráticos de, de Brasil. Digo, ¿hay, ¿hay margen de acción político re, real, real para el gobierno de Lula da Silva? Y Bolsonaro, ¿cómo sigue jugando con estos sectores? Porque entiendo que debe haber una cantidad de detenidos y detenidas después de estas barbaridades de enero. Pero muchos de ellos siguieron instalados hasta días después frente al, a los lugares, a los regimientos militares, a los espacios, pidiendo, por favor, que atacaran la democracia. ¿Eso está desarmado o hay, hay todavía cierto temor de que esto pueda resurgir de alguna manera y se puedan rearmar eh, atrás de Bolsonaro? Mira, Gustavo, é uma questão muito importante porque para pensar lá, como chamamos acá, em Intentona de, de Enero Janeiro acá, há uh, a presença dos militares, não, do de, exército brasileiro. Então, se todos, até agora, todos que estão eh, eh, arrestados, não, que estão presos Uh, e tem que estar, são pessoas com um perfil muito baixo, eh, muito baixo em todos os sentidos. Eh, basta ver eh, como trataram com eh, obras de arte em palácio, e lá simbologia de atacar todos os três poderes executivo, legislativo e também o judiciário, não? O poder, o Supremo Tribunal Federal. Mira, houve uma orquestra para que uh, pudera haver um, uma intervenção militar. Mas Lula é um grande negociador e, e com uma capacidade política muito, muito grande, não? Mas uh, eu não creio que a direita esteja desmobilizada, estão muito, muito mobilizados. E isso, mira, e aí temos que entender lá a composição do governo Lula, porque o governo Lula, este governo, este terceiro mandato, tem muitas pessoas, grupos e partidos. Uh, que eu vou chamar de uma direita liberal. Então, é um governo de muita tensão, mas com algumas, uh, uh, alguns sinais de uh, de câmbio importante para a sociedade brasileira. Principalmente o combate à hambre, que o Brasil havia saído do mapa da hambre há muitos anos, e dentro no governo Bolsonaro. na recuperação de, que chamamos aqui, de salário mínimo. Não? Eh, isso é muito importante. Programas como Mi Casa, Mi Vida, que proporciona às camadas populares eh, uma, uma maneira de conseguir eh, ter sua su moradia. Isso é muito importante a questão da merenda es, eh, escolar, né? Como manter os ninhos em escola, tendo alimentação, isso tudo é muito importante lá. Intervenção eh, por lá la proteciona las terras eh, de los de los pueblos originários como los indígenas. Em um combate ao racismo em Brasil, que eh, somos a maioria de, de negros, mas com um racismo que alguns autores lhe amam de estruturar muito muito forte, não? e que é uma questão de luta de classes, mais do que somente a questão étnica. Uh, tudo isso é muito importante. Uh, mas há, há setores por exemplo, da educação que necessita de cambios urgentes, como a reforma do ensino médio, não sei se se habla assim em, em espanhol. A uh, media, média, sim. Sim, a média que uh, transforma os alunos, os jovens, em não como um robô, é impressionante porque elimina disciplinas que são disciplinas que nos ajuda a, a pensar, a organizar o pensamento, a entender a, a, a, a sociedade em que, em que vivimos como filosofia, sociologia, geografia, história todas estas estas disciplinas matérias estão com uma carga extremamente reduzida é do governo temer, não e há um pouco eu diria de resistência todavia em uma revogação eh, de esta reforma porque é um atraso em eh, lá história em lá conquista da educação pelo por el povo brasileiro. Uh, então, eu diria que é um governo uh, que todavia está em disputa. Não podemos uh, pensar que lá eleição de Lula significa a eliminação uh, do fascismo, ou uh, que a extrema-direita tenha volvido para lá las sombras de onde saíram creio que não estão organizados e enero nos mostra um pouco isso mira mas porque uh, bolsonaro é um como diria é um representante desta de destes grupos pelo que não sabe é um bom representante diria não é, é, eu creio que pode ser descartado, uh, mas a organização de direita derecha é, é mais maior do que Bolsonaro. Eu digo que o bolsonarismo está muito sim. presente e isso que temos que combater. E não se combate em um tipo de organização como esta, sim uma forte organização popular. É uma forte organização popular que pode garantir que Lula ah, eh, haga um governo, um governo eh, mais popular com reformas estruturais, estruturais necessárias e urgentes para a sociedade brasileira. Clarísimo, Joana, clarísimo. Digo, ahí has dado con, con, con una frase que, que resume eh, seguramente no solo las necesidades en Brasil, sino posiblemente las necesidades de gran parte de los gobiernos enmarcados en el progresismo en nuestra América, digamos. Difícilmente sin apoyos populares fuertes, pero también para que haya apoyos populares fuertes, seguramente retomo otro momento que tú decías, sin, sin trabajo de base en los territorios, con la gente. Y ahí voy a un último tema al cual te queríamos llevar, que tiene que ver con las informaciones. Tú nombraste recién al pasar. Eh, las informaciones con respecto a la comunidad eh, Yanomami. Ahí estamos viendo una imagen de uh -huh. la comunidad Yanomami. Eh, recordemos, digo, pongo simplemente en contexto para luego preguntarte, Joana, eh, había hace aproximadamente un mes, eh, en una visita del presidente Lula a una de las comunidades de Yanomami, habló del de nivel de devastación, de crisis humanitaria, de salud brutal al cual estaban expuestos esas comunidades, que no solamente fueron abandonadas, sino que concretamente digo, todo parece indicar que hubo un intento de genocidio, un intento de eliminación de esas comunidades. Y la noticia de las últimas horas, Joana, habla de que la policía brasileña destruyó 200 campamentos y confiscó 84 embarcaciones y dos aeronaves. ¿Pero de qué? de la minería ilegal en la Reserva Indígena Yanomami, en la Amazonía, sí, sí. Eh, lo cual marcaba que Bolsonaro les abrió las puertas, les regaló los territorios Yanomami a la, a la minería ilegal y sacar, sacarlos de esos espacios, eliminarlos como sea, era la forma de generar esos negocios, Joana? Sí, es, es terrible de esta situación porque creio é um intento como tu mesmo disseste de genocídio de um povo não eh, e a pensar que este povo está em um território rico em vários tipos de, de, de minérios não ouro e outros eh, então se a mineria ilegal é uma questão muito, muito... Completa, Gustavo, porque há também pequenos mineradores uh, e os grandes que estão uh, por detrás de toda esta violência com o povo, com o povo Yanomamis. Então, como resolver este problema também atendendo uh, toda toda a situação de, de penúria que vive porque mira lá a mineração traz um outro problema gravíssimo que é a questão dela água né água porque é eh, o uso de mercúrio contamina os rios se si contamina os rios eh, eh, as pessoas não têm como eh, a ser uso da de la, de la pesca, por exemplo, não? Então, é uma situação muito, muito, muito triste. Esta foi a medida principal do governo Lula nos primeiros dias, não? E a presença física dele no território sinala para estes grupos que as coisas tendem a a cambiar. Mas é necessário buscar Uh, os grandes responsáveis por isso, não? Que é a mineria, a, a, a, a questão da madeira, uh, porque há um processo de deflorestação grande, não? E isso nos primeiros meses, bom, estamos há três meses do governo Lula, esperamos que avance, não? A presença dela ex-ministra Uh, de meio ambiente, Marina Silva, é muito importante, porque foi muito importante ele, primeiro governo de Lula, e volve a não? e é uma conhecida militante de las causas ambientais. Bom, bueno, são muitas frentes a, a, a enfrentar. Joana, tal qual, são muitas coisas, são muitos frentes, são muitas dificuldades puestas en el camino y con sectores que decididamente parecen estar esperando que todo se caiga, que todo se complique. Eh, lejos de aportar, están para complicar. Joana, te agradecemos enormemente por esta charla, por la posibilidad de contigo eh, recordar a Mariel Franco, pero poner en contexto eh, el recuerdo con sus luchas, el recuerdo con, eh, con, con su importancia en ese trabajo de base, en, en esa lógica cotidiana. De, de poner en valor esos sectores del pueblo, eh, pero de trabajar con ellos, de también trabajar en, en la logia en contra de, de, los, de los grupos que se aprovechan de las situaciones de desigualdad desde la delincuencia, pero también desde el poder político. Joana, eh, lo mejor para, para el pueblo querido de, de Brasil eh, entendiendo que es un proceso de cambio muy, pero muy importante, y bueno, eh, ojalá que estas fechas, estos aniversarios, estas personas tan valiosas, eh, sirvan para, para repensar algunas de estas cuestiones, digo, y como tú decías, sin el pueblo, este, sin apoyos populares, difícilmente estas cuestiones puedan avanzar. Te agradecemos un montón por este encuentro.